mentira Não, é mentira. É mentira. É mentira, velho. Eu ia fazer isso no próximo episódio. Não, não sai daí, não sai. 7 sétimo episódio? É sétimo episódio da saga, Minecraft E vocês lembram do último episódio? Onde Joy encontraste um cachorro. Eu vou falar em português, pelo amor de Deus. Eu encontrei um cachorro. Então, hoje, vamos atrás do cachorro, óbvio, né? Então, deixa lá, estreia o canal e... Tá então, tipo ativa o sininho pra receber todos os vídeos, né? Porque quem não é, não tem a inscrição aqui já ativada, vai perder todos os vídeos. Aí perde os vídeos e depois reclama do YouTube. Se inscreve, eu não sei nem o que eu tô falando mais, eu nem sei mais. Mas vamos lá. Hoje nós vamos atrás do cachorro. É E eu acho que tem uma leve pressão que tá de noite. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem é mesmo qual que eu... É, também segue minhas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo E se você não faz parte da nossa comunidade de Sparkle, eu ia colocar aqui criativo Você está de parabéns, Gabriel Você está de parabéns é, Para você que não faz parte Da nossa comunidade de membros Aqui do canal, que é no Sparkle Você vai clicar no link da descrição O link na, que está na descrição E vai baixar um aplicativo chamado Sparkle E lá dentro do Sparkle Você vai pesquisar Biel Alves Members Onde talvez é, Eu Traga mais conteúdo lá. Eu posso mostrar como é que eu fiz essa casa. Não, não vou mostrar não. Demorou muito. Nem é pau. Eu nem sequer gravei na hora que eu tava construindo a casa. Então vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui. Talvez esse episódio demore. Talvez. Mas eu não demore. Talvez não demore. E o episódio de... Eu não sei. Esse vídeo tá saindo... O último vídeo saiu um domingo. Então esse vídeo tá saindo na quinta. Então se você não viu o vídeo de domingo Foi o episódio onde eu não encontrei o cachorro Né? E agora eu vou Procurar ele, né? Ah, e outra coisa O nosso vizinho com você Eu tô com medo de abrir essa porta e ter monstro aqui Beleza, já vai com arco Não, tem ninguém aqui Que bom Muito bom Vamos pegar o... Eu vou tirar esse negócio da mão porque vai que eu machuco ele Uh... Godinho e pra você que não viu eu dou mexicando ele o link vai estar aí na descrição né. Aí ah, outra coisa se você não viu também os episódios deles vai ver porque ficou bem legal até. Então o nome do nosso vizinho que vocês já viram né. Ele eu coloquei eu não é sério só pelo por eu ter ido atrás de de um nome dele é muito grande é de Ô cavalo preto bonitinho, mas eu não tenho cela, sorry. Nossa, eu comecei a falar de uma coisa e depois eu comecei a falar de outra. Oi, Godinho. Eu já, fui, eu já falei com você. É, eu, só pelo trabalho de eu ter ido lá na vila de novo pegar a name tag, porque a name tag é muito caro, sério. Se... Oh! Eu gosto de você, mas peraí, aí, calma. O nome dele é Colodosvaldo agora. Então, vamos lá. Eu preciso de uma cama, porque eu não sei se esse negócio vai demorar. Então, eu vou pegar... Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah, Deus. Que isso, cara? Tenha calma. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que pegar uma das camas lá de cima, ou seja, vai dar caca. Não, peraí, eu vou ver se eu tenho cama aqui. Deixa eu ver. Ah, que ótimo. Já tenho cama aqui. Então, vamos lá. Ah, eu fiz... Eu fiz outro pack de... De, de flecha. Ah, na hora que eu decido sair vai noite vai... Ah, meu pai eterno. Pelo amor de Deus. Ô, Godinho, vem dormir comigo. Você deita na cama do lado. Ainda não tá de noite, mas eu sei que vai ficar de noite. Vai logo, querido. A noite é esse assim rápido, que, eu, que o pessoal quer ver logo. Então, fica até o final do episódio, que talvez ou não, eu encontre ele. Ah, não, tá chovendo. Ah, não, não, não. Ah, meu pai eterno. Deixa eu ver se tem como eu dormir na chuva. Não, não tá de noite. Ah! Eu vou dar um tiro Eu não vou falar o que eu ia falar, meu Deus do céu Eu vou dar um tiro no Minecraft Beleza, vamos sair, ó Godinho, Godinho, você vem comigo Cadê o Godinho? Ih, já tô vendo que vai ter monstro no caminho Oi, Godinho, você vai comigo Ah, você tá de parabéns, Gabriel Ia saindo sem o osso Pra domesticar um cachorro, você precisa de osso Osso. Tem osso aqui? E... deixa eu ver. Não. Que ótimo. Agora eu vou ter que procurar um osso. Ah, meu Deus do céu. Como eu... eu já tinha, é sério. No episódio passado eu já vi. Eu já tinha um osso. Ah, que ótimo. Agora eu vou ter que encontrar um esqueleto. Que ótimo. Minecraft está de parabéns. Deixa eu ver se eu encontro osso por aqui Tem, tem, às vezes tem osso largado por aqui Deixa eu ver se Se não tem mesmo, não me inventário, Porque vai que eu sou cego Vamos lá, não, não tem não Eu preciso de osso Ah, já sei onde é que eu vou achar osso Tive uma ideia Vamos lá pra baixo Eu preciso de osso É, vai, vai ser difícil Talvez, talvez Só talvez Vamos lá, eu nunca mais entrei nessas minas ou seja talvez tenha perigos ah eu já explorei pra lá Pra que eu <risos> coloquei essas flechas mas Uh, ferro eu esqueci de pegar esse ferro vai aparecer um bicho que vai matar com certeza eu vou pegar esse ferro eu preciso deste ferro vai chegar um esqueleto aqui do nada certeza tenho certeza pega o ferinho o ferinho pega vamos lá eu preciso ir em busca do cachorro Eu não tô enxergando nada aqui Sério Não, sério Que? Não Só me diz Por que, querida? Por quê? O que você tá fazendo aqui, minha filha? Sério, pelo amor Eu juro que eu tinha visto algum bicho passar aqui Ah, é você, Godinho Quer me matar de um susto Vem, Godinho. Vem. Tá bom, quer ficar aí? Fica. Não, não tem mais nada pra aqui. Sério, meu irmão? Quando eu não vou encontrar bicho nenhum aqui. Agora lá pra baixo eu vou. Ai, ah, eu tenho certeza que eu vou. Isso aqui vai ser uma missão suicida. Não tem absolutamente nada aqui. Ô, oh, Godinho, quer morrer? Uh, mais ferro, que bom. Ótimo. Fica senta nesta cadeira que vai ter aventura assim. É porque eu preciso de um bicho, né? Eu preciso de um esqueleto. Vamos lá, simbora. Oxi! Duas lema Lema, isso mesmo, Gabriel! Lema! Você tá de parabéns, Gabriel! Ah, meu Deus do céu! Vai ser um saco, subir isso aqui! Sobe! Eu sei que vai ser difícil, mas esse episódio vai ficar muito longo. O último episódio, tipo, demorou muito pra meditar. Teve 23 minutos! E ainda deu direito ao trabalho. Tô de parabéns. Vai, vai, vai. Isso boa! Não cai não! Não! Mula! Sua mula ju... Jumento anta de nove cabeças. Nossa. Eu, nem eu entendi. Nem eu entendi. Isso, vai, minha querida. Até eu também tô tentando. Deixa eu pegar pedra. Pegar essa preda. Vamos tentar subir isso daqui. Eu sei que tá chato, mas é assim, né, meu querido? Eu não vou colocar esse som, meu Deus. Vamos lá, eu preciso de mais bichos. Eu vou explorar pra lá. Vamos pra lá. Talvez morra, talvez. Mas... Preci... <risos> Mentira que eu esqueci disso. Eu não tenho... Eu só tenho uma tocha. Meu Deus, pelo amor de Deus, Mula Vamos lá, preciso de... Não, por favor que já tenha, já esteja de noite Olha, eu já quero outra caverna Tu que já esteja de noite? Isso, bom, preciso de um esqueleto Agora eu vou mimir Deixa eu ver se tem algum esqueleto por perto Tem, tem ali Então beleza, eu vou dormir ah, não, eu entrei na casa errada, mula. Mas não, vamos dormir aqui com o Ah, boi. Finalmente. Ai, mula. Seu jumento. Ainda tá chovendo. Ah, meu Deus do céu. Não para de chover, não. Ah, parou. Glória a Deus. Isso. Boa. Não, isso é uma missão suicida. Sério. Boa, mula. Vai. Esse Creeper Não Mano como eu queria estar jogando no computador Sério Seria bem mais fácil Isso Vai meu querido Morreu Ah não achei uma flecha à toa Mula Eu preciso de um esqueleto Tem algum esqueleto por aqui? Preciso de osso Osso <risos> Mentira ah, Velho, abusa Não, não vou caçar elas agora não Agora não Nos próximos episódios sim Meu Deus do céu, coisa difícil de achar um esqueleto Pelo amor Eu tenho certeza que vai estar na cara que eu já tinha um osso Sério Velho, eu não tô achando osso Meu Deus do céu, mula Preciso de ossos. Ossos. Nossa, que pesado. Agora que eu vim perceber o grau de. Tá. Daqui a pouco eu volto. Já tem 10 minutos o vídeo. Então daqui a pouco eu volto com um osso Shhh, Eu ia falar tchau. Isso mesmo. Isso mesmo que eu ia falar. Já volto, galera. Pera aí. Mil Milhão de anos depois. Voltei, galera. Já consegui do. Mentira. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira Já consegui dois ossos, está ali já Vem, vem, não What? Que isso? Que isso, querido? Tenha calma Calma Isso, vem, vem Vem Isso! Nossa! Velho Consegui Aleluia ah, Eu vou até ver se tá gravando Porque sério, se não estiver gravando Eu Tá, tá gravando Aleluia, obrigado Deus Mas não vai ficar só por aqui Eu vou viver aventuras Com esse cachorro Nossa, tu é bem suicida, né? Você matou o na minha frente, tá? De parabéns Vamos, velho Eu consegui um cachorro, mano Velho meu, eu tenho certeza que vai parar de gravar agora. Agora, neste momento que eu consegui o cachorro. Vai parar de gravar. Vem. Vem, tu vai na missão comigo. Na missão não. É em busca de novas aventuras, tá? Beleza. Nós vamos direto aqui. Já que eu encontrei aqui, eu vou pra lá. Vamos comigo. O X... X... XP Vamos direto, porque nós não exploramos pra lá, então vamos lá. A... Mano, eu tô muito feliz que eu cons... Eu tenho certeza que agora que eu consegui o cachorro... O cachorro não, tecnicamente é um lobo, né? Que é um Minecraft. Mas chamamos de cachorro. Agora que eu consegui esse cachorro... É... Vamos deixando dicas aí de nomes nos comentários. Talvez no próximo episódio a gente já tenha nome. Talvez, mas talvez não. Mas vamos lá, deixar algumas dicas aí. Cadê você? Isso, meu novo amigo velho Eu consegui, mano Meu Deus Tá, beleza, finalmente não floresto Ah, nossa, esqueci do Atlas Ah, não vou mais voltar Não vou É, vamos lá, vamos pra lá, diretão Porque nós nunca exploramos pra aqui É sério, nós nunca exploramos pra aqui Eu nunca vi esse lugar Meu Deus Vamos reto, reto, reto, reto, reto, reto. Nossa, meu Deus, eu já explorei aqui mesmo. Você tá, tá me seguindo? Que ótimo. Ótima forma de, de andar, teletransportando. Virou um minato. Bom, já que exploramos pra cá, eu vou ter que subir pra lá. Ou ir pra lá. Não, não tô afim de ir pra lá, não. Eu acho que lá já explorei. Mas lá pra cima, não. Vamos, vamos lá pra cima. Vamos, vamos, novo amigo! Você ainda não tem nome, vou te chamar de novo, amigo Vai, querido Ah, apertei o shift Eu vou dizer shift mesmo Vamos lá, Ramsu. Eu não tenho nada pra dizer nesse episódio, sério Eu consegui um cachorro, mano É... Sem dúvidas a melhor saga Não, melhor saga não Não é nem a melhor saga, não Não tá nem perto de lá, mas Vai ficar a melhor saga Que isso? Eu tô com medo agora Que isso? Que isso, velho? Que isso, meu irmão? Eu tô com um grande grau de medo. Um portal do Nether? Ai, ai, ai, ai, ai, esse negócio tá dando. Não vai pra aí não, novo amigo. Sai daí. Tá, você quer que eu abra o, o baú? Ele tá falando pra eu abrir o baú. Tô achando que é uma armadilha, que esse baú vai explodir. Não chega perto, Gabriel. What? Não, não. Não, isso É sacanagem. Três diamantes. Mano, mentira, velho. Três diamantes. Uma armadura de ouro. Não vai durar tanto assim, né? Nuggets. Iron nuggets. What? Espada! Oh my god! Sério, eu vou voltar pra casa agora. Eu vou voltar pra casa agora. Não vai... O título não vai ser domestiquei o animal. Vai ser encontrei diamante no Minecraft. Vamos! Vamos, novo amigo. Vamos voltar pra casa já vamos fazer uma picareta pra gente conseguir fazer o portal do Nether no próximo episódio. Vai, vai, novo amigo. Mata ela. Vai ela? Ou ele, não sei. Vai? Vai lá? Você não gosta de pegar o velho? Ai! Ai! Vai. Não! Volta aqui! Isso, vai! Vai pegar Tu não gosta? Tu não gosta da suculenta da carne dela? Boa! Você quer carne? Come! Homem, bo bom garoto Vamos voltar pra casa e vamos fazer uma picareta de diamante Quer dizer, eu acho que eu vou deixar pro próximo episódio Eu vou deixar pro, pro próximo episódio Isso mesmo, Gabriel Não, vamos logo fazer a, a picareta de diamante Mano, eu tô surreal, velho Surreal Próximo episódio eu vou pro Nether Óbvio Sério, pra onde é que eu tô indo primeiro? Vamos pra lá Vamos direto Pega o porco. Ah, não. Não, buraco, não. Isso, boa. Ele não pegou o porco. Que ótimo. Eu nem bati no porco. Meu Deus do céu. Eu vou tirar essa espada da mão. Porque eu tô com muito medo de eu acertar ele sem querer. Sério. Aí esse episódio vai por água. Eu ia falar besteira. Eu ia falar besteira. Cuidado, Gabriel. Olha a boca. Vamos lá, galera. Então, só... Pelo esse episódio, deixa seu like Se inscreve no canal, que ainda vai ter muitas aventuras Ainda estamos no sétimo episódio velho. Se inscreve pra receber todos os vídeos aqui do canal Uh, tô com fome Agora que eu fui olhar pra minha barrinha de fome Meu Deus do céu Come, isso Vamos, eu acho que é pra aqui Tomara que seja pra aqui, senão eu me perdi de casa Ah, isso Glory, glory Aleluia Aleluia. Ô Godinho! Godinho, eu preciso te mostrar um novo amigo. Ô Godinho! Godofredo da Silva! Ah, você tá aqui, você ficou aqui. Vem. Vem, novo amigo. Eu vou tirar, eu vou tirar essas coisas da minha mão. Pronto, vem. Senta. Pronto. Godinho, esse é nosso novo amigo, que ainda não tem nome. Mas no próximo episódio já vai ter nome. E? Novo amigo, esse é Godinho Ou Godofredo Como você preferir chamar Então galera, esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado Se não gostou, não sei o que, é que você faz Então eu vou Acabar o episódio fazendo a picareta de diamante Que no, no próximo episódio Nós já vamos pro Nether Ah, deixei vocês sentados Eu tenho que apresentar você para as outras pessoas Pras outros animais Não outras pessoas É, tem a pessoa também, Clodo Osvaldo Ô Clodo Osvaldo. Eu sei que você, vai, você não vai gostar muito dele, eu sei que você... Oh, oh, oh, oh, oh, oh me escuta, me escuta, me escuta, Clodo Clodosvaldo, Clodo Osvaldo, que isso, cara? Já? Ficou tão tendiante assim? Peraí, what? Eu vou pra casa, eu vou pra casa, depois, ó, ó, não disse. Eu vou pegar esses ossos aqui, vai que ele quer, não vai querer. Mas então vem. Vem, você no próximo episódio vai ter nome Vamos dormir e vamos fazer nossa picareta de diamante Ah, mentira Que eu deixei a porta aberta Imagina, tem um creeper aqui dentro Meu Deus Nossa, eu, eu jurava que eu ia bater nele Eu jurava Vamos lá, eu tenho chique Não sei se eu tenho chique suficiente Vamos lá Ai, meu pai eterno, eu consegui Eu finalmente consegui Olha, o que, que é isso? que não é isso? Eu vou fazer, deixa eu fazer Bonne mil. Ah, aquele negócio pra fazer crescer as coisas ver esse negócio aqui Vamos lá Picareta de diamante Eu preciso de mais chique É, e eu não tenho, mas Eu estou de parabéns Vem pra aqui Cadê meus diamantes? Sabe, eu não tenho tanta certeza Que eu quero gastar todos os diamantes Vem Ai, ah, eu não sei se eu faço agora. Eu não sei. Eu vou fazer agora. E depois eu vou à busca de mais diamantes. E no próximo episódio eu talvez traga mais diamantes. 3, 2, 1. Feita. Diamond picket, Pick, pick aqui. Ah, sei lá como é que se fala. Meu Deus do céu. Eu consegui finalmente um cachorro. Bom galera, esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado E segue minhas redes sociais está aparecendo aí embaixo Se inscreve no canal para receber todos os vídeos que nem esse né? Que tá, essa saga tá ficando muito legal, sério Muito, deixa eu ver se minha Nossa Minha armadura não tá nem perto Oh, cadê o meu novo amigo que não veio pra aqui? Cadê ele? No próximo episódio ele... Nossa Tava preso, sorry Desculpa, tava preso no próximo episódio ele vai já vai ter nome, né? Meu Deus do céu. Ele já vai ter nome. Deixa eu tirar esse negócio da mão. Pra não fazer nenhuma cagada. Mano, sério. Falando em cagada, eu tô dando cada cagada nesse jogo. Sério. Meu Deus. Cadê ele? Bom, galera. Eu vou deixando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não um gostou, não sei o que você faz. Até o próximo vídeo. Valeu!